que eu faço meu crédito Mano eu não tenho hype, eu não tenho rama Isso já deu pra ver Só que eu tenho esforço e eu tenho rima E é suficiente pra eu ganhar você o que é rama? Eu não entendi a palavra que você inventou É da lama a fama E meu parceiro você falou que é compositor Então não tem problema Porque eu tô no corre e eu vivo só aqui todo dia Ali se vive na maravilha Minha realidade não é utopia Não! Não é utopia Mas quando o rima é seu vício Só perder para o Vinícius. Você é rama nessa batalha, pois eu nasci para ser o CV. Que tu é sem talento, então eu acho melhor tu mudar. Pois pra mim isso não é argumento. Ele falou que quer derrama grana, mas no teu papo não é verdadeiro. Pega a premiação e joga no chão pra ver se vai nascer o pé de dinheiro. Pé dinheiro não existe, parceiro. Você tá passando vergonha. Eu já escutei da Leste, dinheiro não dá em abre. Só quem vende maconha. Então, meu amigo, mudar o assunto, que quem fala isso só mora em Brasília não. Quem fala disso não mora em Brasília Mora em qualquer das quebradas, tá na viatura invadindo o vara dessas filas Ai. Quem vem de maconha é verdade, parceiro, para no xadrez Mas quem vem de rima pode mudar sua realidade faz igual mais feito uh.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 Mãe pode crer, então já percebi que hoje eu não vou vender, tá entendendo? Eu vou botar no instante, eu vou ganhar e falar mãe, hoje eu bati no cante! Uou! Esse é o ofício! Uou! Viu como esse é o ofício? Vai ficar rico com paçoquinha, mas com rima é difícil! É. Oh, pai, relaxa que eu te estoque e dou tchau, -tchau pra sua mãe. Uou! Pode para o dia a dia, mas agora eu te mato. O Vistar é correria. Ele foi rimar, travou, olhou pra trás, olhou pro outro. Não tem ninguém aí que tinha nessa paçoquinha. Eu não sei, você que tá vendendo. Viu? Como verso eu não compreendo. Já era, meu mano, você tá de toca. Acho que essa paçoquinha você traficando na boca. Não confunda, é doce doce, não é doce doce Tá entendendo? Eu mato você nesse instante É a paçoca da rima, devia comer quanto te chance Aê! É doce doce doce, doce. eu não sou coerente Caralho, viu como eu sou coerente? Você não faz um verso que é eficiente É doce doce, não é LSD Por isso que a sua derrota é diferente Já é o verso eficiente, é então aqui racha Então não é mais 6 por 5 10 real tu leva é caixa No lixão pode até nascer flor Mano eu concordo mas cê tá ligado que é rima Que o apolo cultivou No lixão nasce flor mas também tem barata Esse que é o problema Já que cê falou até de racionais É vermes e leões no mesmo ecossistema desse é jeito que eu vou Cê tá ligado cê volta pra casa Você sabe que eu vou te explicar Que meu flow é estudado pela NASA Mas no momento eu vou te matar Você sabe eu tô cortando sua asa Ele é leão mas ele é isca E eu vim deixar o legado igual a Mufasa a NASA! A NASA! Nada Pensando, caralho mano, será que é de outro planeta o flow desse mano? Aí os cara fala, é vida inteligente, que você achou nesse plano? Aí o cara escuta o seu verso e fala, A vida é inteligente nem tanto Por isso eu bato, eu tô como cometa Se você não entendeu, chuta tua bunda da terra pra outro planeta Por isso agora... Daqui me destaco Até a arte é Na mão de quem tá lento, E até a arte vira gente Na mão de MC fraco É muito fácil ele falar Que eu não sou inteligente Meu mano Se ele vem com argumento Que é mó falso Mas sabe que eu vou te matar Só usando meu talento Cê não entendeu? Trampo diurno Trampo noturno Depois que eu ganho a próxima BDA Há 7 anos Vou ter mais anexo Saturno oh! fala, porque quem fala muito antes de fazer acabar é comido de bala Por isso que agora, eu tô aqui pra fazer rap hoje enche encher minha barriga Sem falar do que ainda não fez, acorda com a boca cheia de formiga <risos> <risos> <risos> <sus> Agora o essa rima que ele manda é falta Com certeza veio de bota bala mas eu já ganhei uma, seu rapaz Por isso mesmo cê porta-pavala, enquanto a bola ele porta as joias Esse guri, mano, só porta-mala eu te boto no meu porta-mala Pra você entender que sua rima é ultrapassada E deve muito que nem meu Opala e eu Tô aqui fazendo rap de um jeito que é mais caro Se eu botar dentro do seu porta-mala Pela primeira vez eu tenho um MC oh, de verdade oh. no teu carro oh. Você tá ligado, pago tudo à vista Você vem rimando mal, você sabe no instrumental O Apolo tem ponto de vista Bate o oh. um beat na hora, sabe? Trouxe minha conquista Você porta mala, o Apolo porta a luva E te bate igual pugilista oh. Tô preparado pra esquiva ou não? Cada menorzinho na esquina com um canhão Enquanto isso você fala muito, não entende que você tá de frente com o camunhão Rimando de um jeito tão maluco Tão maluco, tão maluco Aqui nessa assina, que o que eu faço com teu pescoço É o mesmo ponto que os menores trabalham Dobre igual a esquina oh. Ah, você falou que quem respira tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Não tem quem se afoga quando chega na linha de chegada. Chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer é rimar e não dá pé, eu espero que você pense. Vem cá, já tá correndo, respirar. A lebre se cansa, tá caluga, tá, vence. Só que eu perdi pra sempre respirando. isso meu mano, que rima. Eu tô mandando você. Tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. Um cante tem um três com mão. Aê, presta atenção. Que eu chego elaborando. Meu mano, já leio. Tem furão, eu tô sempre mal. Demorou, você tem três pulmões. Eu tenho três corações e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmões e um cerebelo conseguiria amassar um MC. Si. Ah! É isso que você não consegue ficar ligado, meu parceiro. Porque você rima, você mente. Se cada tá vacilão, você tem dois pulmões, é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho não mente. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Sem três corações, é igual café. Mas quem tomando café, você se expressa. Ei, sabe a faço. Tô falando meu mano, eu vou te enterrar. Se for ir na sua casa, calminho tomar uma xícara de chá não! Eu não passar mal Tá ligado que eu rima aqui instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o plano tá vazando seu carnal Até porque rimando você rima mal Com certeza você em casa no instrumental Passei aqui na morte com uma coisa meu. Hoje eu expresso pra meia noite, é pro teu funeral É pro meu É por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado que perto da meia-noite eu tô avisando Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado ah! Tem um Vai ter um show lotado, lotadão que vai ter um canto deitado, amassado E o um prado em cima do caixão É Volta então. de regra, então E você é mais negrosão Vou testar minha fé, irmão Você sube em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno Ai. Vai se amassando, tô improvisando Fala nada, com nada, isso eu penso Valeu real, tu tá aí pro mundo, não é mais prato, garoto Enzo Como é você adeia na minha garganta Só que você sabe que na batida mano não tem volume tem mais cume, só que é diferente, mano Tudo que eu faço no instrumental Eu já fui se uma é de ciclo eu sou um MC excepcional Isso é pra você Que é rico então e A vaca tem dois cume Minha mãe tem duas goma É pra...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 Você é a última, primeiro, outro, vindo Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família Leva bolinha pra casa, mas você sabe que é menino Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino Aí que eu tinha errado no easy, Mas achando que lugar eu tava, você sabe que eu faço a que você nunca fez Ei, presta atenção, que eu faço improvisação Não tem orgulho, eu ser seu pai Porque você é se torna então o maior campeão ah. Olha aí, família,